E aí, beleza? Meu nome é Renan, e se você está assistindo Vivendo em São Paulo. E aí, galera, eu sei que eu sumi, né? É, comecei esse, esse canal em 2018, né? Vocês, vocês que estão me acompanhando, eu agradeço e eu peço perdão pelo meu sumiço. Né, eu vou explicar um pouquinho por que eu resolvi sumir né, esse período no YouTube. E espero que vocês entendam, né? Eu tive meus motivos, mas eu prometo postar vídeos novos sempre que possível. É, mais pra frente eu vou falar um pouco. Mais pra frente, né? Outros vídeos. Em outro vídeo eu vou falar sobre o meu próximo canal, né, e isso vai explicar também o motivo de eu ter sumido. Mas é isso. Vamos lá. Então, é, quando eu comecei o vídeo, comecei o canal. Eu tava namorando, né, e tava indo bem, aí a gente resolveu terminar. Isso já deu uma boa balada, né, vocês que é, namoram ou já terminaram o relacionamento, vocês sabem que dá uma boa balada, né, no nosso emocional. Isso me fez parar de querer postar um pouco, né, até porque ela que me incentivou a fazer o canal, a, ela me ajudou a fazer parte da, do design da capa, né? me ajudou a escolher a foto eu sei que o canal é pequeno, mas assim, faz uma diferença né, quando a pessoa que você amava te dá uma força né, pra você continuar e de repente você não tem mais essa pessoa enfim, é, isso foi no finalzinho de 2018 mesmo em 2019 eu tive um novo plano no final no começo de, finalzinho de 2018 para o começo de 2019 eu tive um novo plano né e eu comecei a estudar muito para concretizar esse plano né devido à pandemia tudo fechou as fronteiras fecharam então esse meu plano esse meu sonho de infância meio que não deu para se realizar por enquanto né mas é isso eu tô desde 2019 estudando o idioma. Né? Eu vou revelar num próximo vídeo que idioma é esse, vou dar muito mais detalhe. Então eu fiquei praticamente focado, né, só nesse idioma, no meu estudo, no trabalho. Eu continuo trabalhando em hospital, continuo trabalhando no estado, né, governo do estado de São Paulo. E foi isso, esse é o motivo de eu ter desaparecido. Esse aí é que o motivo é bobinho, né? Ah, você terminou o seu relacionamento e você resolveu desaparecer do, da face da Terra, né? Mas assim, gente, é, é, mexe bastante com o emocional da pessoa, né? Com a base da pessoa, eu estava muito tempo com essa namorada. Né? Eu namorava ela há quase seis anos. Então dá uma boa mexida mesmo com o emocional. Mas agora eu estou bem. Né, graças a Deus eu estou melhor, eu estou voltando né, a, a sair e fazer outras coisas e pretendo mostrar bastante de São Paulo, né, o quanto eu puder mostrar para vocês, não só por vocês, mas por mim também, eu acho que o período que eu fiquei fazendo os vídeos no YouTube, Embora tenha ficado só em casa, né, eu não, não mostrei muito sobre São Paulo pra vocês, é um erro meu, me perdoe. Eu vou mostrar um pouco mais. Assim como eu fiz o primeiro vídeo da Sodie, que foi, foi um teste, gente. É, então, eu espero que vocês entendam, eu tô voltando agora. Né, estou, tem muito o que aprender ainda no YouTube, mas foi um teste, espero melhorar pra trazer um conteúdo, um... Né, vídeos melhores, mais criativos e elaborados para vocês Mas é isso, eu não vou me sumir e Espero que vocês continuem me acompanhando e Se você não é inscrito, se inscreva, é de graça é, Não vai machucar né? E eu acho que o legal do, de você acompanhar é, canais do YouTube Principalmente se você é de outra cidade ou de outro país é que não necessariamente você precisa ir para essa cidade para conhecer um pouco mais da cultura local. E São Paulo é uma cidade muito rica, né? Então eu vou tentar mostrar tudo que eu puder para vocês, eu prometo. Então, se, se puder compartilhar esse vídeo, é, dar like e se inscrever no meu canal. Eu agradeço de coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!